Compartilhar com os seus amigos e, lógico, como você vai gostar desse vídeo, então que você possa dar o seu like, beleza? Então é o seguinte, é, e lembrando que é o curso de ranqueamento de vídeos do Irivelto, tá? O Pulo do Gato, o link aqui eu vou deixar na descrição. Tem muita ferramenta legal, muita estratégia legal, tá? E que ajuda bastante é, quando você faz o seu vídeo. E você ranquear ele nas primeiras posições, tá? É, então tem muita ferramenta legal, muita coisa legal aí. Curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, o Pulo do Gato. Beleza? Então é o seguinte: é, no vídeo anterior é, eu falei sobre é, você pode fazer sequências de vídeos, tá? E como que você pode fazer isso? Uh, veja só o seguinte, se você, eu não sei se você tem é, Netflix, tá? Mas o sistema da Netflix, quando eles fazem é, uma série é, Essa série, ela dura em torno ali A maioria delas, né? Existem séries maiores existem séries menores é, Mas as séries com, é, que tem geralmente uma temporada eles São em torno de 10 episódios, né? E eu resolvi... É, nos meus vídeos dependendo do tema é fazer exatamente isso tá é uma sequência de 10 episódios né? eu tenho é, alguns vídeos tá? alguns vídeos é, neste canal mesmo você vai ver que são sequências é se você entrar neste canal no trabalhar em casa ganhando você vai ver que eu tenho algumas sequências de vídeos falando sobre o mesmo tema né? Este vídeo mesmo aqui, ele faz parte de uma sequência de vídeos né? Que é o ranqueamento de vídeos né? Então é, eu uso estas sequências de vídeos com playlist né? As playlists é, daquele tema né? ou daquele produto é, por quê? Porque assim a playlist, ela ranqueia melhor, tá? É, há, é, existem casos de que eu tenho é, alguns vídeos, né? Alguns canais E eu vi que algumas playlists minhas é, ranquearam melhor do que o próprio vídeo né? Eu consigo é, encontrar aquele vídeo pela playlist e não encontro o vídeo então é, eu coloco, então eu faço uma sequência de vídeos, né, coloco a playlist com as palavras-chave, porque você tem como fazer isto, e é, coloco as palavras-chave em cada vídeo. Então eu quero ranquear por uma palavra X, eu ranqueio por aquela palavra, colocando nas playlists também aquela mesma palavra-chave. Isso ajuda no engajamento, ajuda é, na hora de subir o vídeo e ajuda na hora da procura daquele vídeo, tá bom? Então é assim que se faz uma sequência de vídeos, tá bom? Espero aí ter te ajudado, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos. Lembrando, ranqueamento de vídeos, o pulo do gato é... É, do Erivelto O link aqui ó, na descrição do vídeo é bem, legal, viu? é bem legal Bem interessante E é isso aí, valeu, um grande abraço